Que nem tem que ter com a respeito para nós. Então para isso, de luz verde que para é um de luz, Sério. respeito para uma que está para país, vai de Nós de vai vai para nós para nós. Output respeito, Ou perrespeto, é um assim nada, a bula de bocado, é o que é o que é o que é o que é para o é que é o o o que é é mas não me deve, para o lastro. Eu tenho respeita para o nosso governo. O tenho pa para a oposição. O tempo está tendo coalição. coalizão, não estava tendo a ser nenhum demônio. Então, eu tenho exigido a coalizão, para o nosso governo. Então, eu tenho respeito para a coalizão. O tempo está tendo oposição, está tendo a criticar Qualição. A outra coisa tem qualição. Tampouco está dar assim. Nenhum demônio. Uau, am. No batimão. Para não saber o que é que for. Tá com o homem da tá, papé como é, né, não tá? Ei, hope e respeito. É como aqui? Hope e respeito para os pigmentos. Hope de dor de dia. Hope de não saber Over. Mas você começar assim, a feia cabeça, portava banda <risos> ponta ali. Ope, respeito, papo Sério, ope, respeito, apoioamento. e amendo. Você tenta anunciar o caca também. <risos> respeito, apoioamento. O preaspecto para a e para o puia. E para o laugh, você quer? Lá, saca um puia e não por aguentar. Então confio que você tudo o puia. Um pouquinho da para aqui bem que é coisa que eu quero fazer um mal tempo, Riboboça. Ei, imaginava que o nota tem puia. Você sabe quanto é a caca na cação? <risos> o puia é médio, sabe? O pia é coisa dona, o anta puia, é coisa vira a caca. E então, é coisa sube, vai na boca, vez. Eu vou botar a caca. Sério. O que que pensa? Eu mira. a dor que Sério, eu vou botar a ideia Sério, Eu Sério, eu Wax, se você não se sente, aqui. Mas não sentar, brother. Uau, como você quer falar de lá, porque eu fute, salho. Então, esse, esse é um perigo, é fute. Esse é um perigo, eu disse, que é? é é um ganhador, é ganha. O ganhamento, boa que é bom um arte, tá? a ganha, significa que da corda, que O ganha. Ou bebe na comédia, como é que tu um lugar? é gai, tem bem comédia, é bem, vai, bem o boca vou casar para bem que vai sair. Ganha comédia bom, precisa casa não aduce, mas tem que comer, é bom. Mas tem que comer, é tremendo, bati com o banco. Então, agora chega na parte emocionante, tem que é casar, uau, uau, uau, bem uau, bem. uau, uau, bem, uau, a Outra tá aqui o Kiko, o Kiko também é o. Não, não, não é a Não é a missão, não é a missão, não é a missão. Diferente do tipo de ganhamento que tem. Vou para ganhar para as capas, vou mesmo. Vou ganhar para as porque eu vou um comprar. É, é patch, por exemplo, me, é, eu falei aqui, mas comprei um, 50 dólares. Ah, não, é que eu me disse que vou ganhar, vou comprar. Tende a ganhar, não, para as capas, não curva. Tende a ganhar para a necessidade. Tienes de fé, ora não está bem. Você diz, como é que tem que virar? Você está bem, Kuzgar? Não, não quero que é como Mas ayer eu vou ver o que está assim. A ver, você sabe. Não quero que você. arte. há dominar arte para bem. Então, hope e respeito. mesmo é, mas aqui, mas aqui o surpresa party. Não, não se organizar uma surpresa party. É coisa está Mas aqui, que consequência que eu Surpresa party não? É dos É verdade. É uma surpresa, a Então, reação diferente, maneira não party. Mas quando esse é, é, bem, é também. Mas surpresa party outro. você mas eu vou fazer uma caminhada e eu vou vou e eu vou fazer fazer Surprise! Oh! Ainda você é E não? Vai, plat. Surprise! a água, mas eu tenho água com suco, cara. é eu Surprise! O que é que que Vai, dreno todo, vai lagar, bo surprise, tutugo. E poro de, poro de, na minha um surprise party, eu assim, surprise party. Mas eu vou morrer, eu vou eu eu eu Agora chega e que não sabe malu, vem em casa. Mama vira malu. Ah, mas é não boa, eh? Vou ver se é malu. Sim, sí, mas, mas eu oh, me mereço pedir Para o que malu? Me que bira malu? Ou seja, que hora eu ora Agora quanto para te para te? Surprise me o Ela me eu não sei gente eu não um... sei <risa> <Pero, agora, agora, risa> se eu não sei se eu não sei se eu não sei eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não não um gai está buscando um parque de É uma coisa importante. Eu põe um parque de platos no caminho. Eu não põe um parque de platos. E o comitê se não chega lá, depois que o último chance me tem. O se chega, eu sinto que para o alto. E digo: Deus, ajudar me com um parque please. por favor. Deus, vida primitiva. Eu vou ajudar-me que o parque aqui? platos aqui, já domingo eu me meto me para a missa. Eu vou pôr a missão nas calças, Deus. Deus. Um Eu me sorro para não ver nenhum outro moleque que está me casando. Deus, por favor, ajude-me com um parque de plástico. Vita primitivo, não é? Tu és o auto Ele diz: Deus, não numa. Mas vem lá, acaba. Respeito. Mas a gente uma surpresa partida também que a gente tem uma surpresa, não uma surpresa, uma surpresa? ela chega, ela chega, ela ela passa para trás, Também tem um tipo de surprise. Eu tenho que dizer que um segredo que pouco de Batman com Robin, com a sério sério sério mais a batman eh, invita robin para não mandar dar um, uns um, uns um, alguns um, saludos corre cá e ora tudo na baia tem batmóvel e com que me anda bebem batman também tá na televisão oh, robin bebê bebê na dosa bebê bebê bebê na final tudo dosa me ir embora vai de robin Robin wa aove abo te mobile a vo Robin é verdade se de aove a ok Robin contento no primeiro beira tem vou start Sali. Oi. Aí vai the Robin pula lá, Robin. Robin. Ah bom, pro Batman, Batman, Robin, se se... Kianz, bín, Robin, bom, Batman. Rábe que é ansbem, se entende me põe que Batman, marico Batman grande. O saco ou Papiano de. Eu tema de marqueria, não? Mas que você não você pode em que me full-time, você pode part-time, ou pode via exame bureau ou contrato. Você pode também. Você pode trabalhar em para não, mas caso que nós actor. Agora não sei de vocês, não sei de Marico ali para o um contrato, mas eu vou um contrato para você e Marico ali para o stage. Como é que é que é que é é Marico para o contrato? Eu gu... é part-time Marico. É que é Marico de dia, eu não tenho que ir para o Maricaria. Espírito um não tem, Aceita é part-timer, time Rico. Anda tu Marico full-time. Full-time é só um stinkis, stinkis, stinkis. Patrícia abissamo que tu me show hoje, só. E aí, homem, ela quer ver mim. Awai, awai matando o Basquirita para tocar de boneiro. O Kiko tá dessa parte. Mas aqui a situação, lamentavelmente, não é de boa no banheiro. te ainda na comissão, mas é frustra. Por de na área de um supermercado um bodeiro na rodinha. Na rodinha, eu tava de reacrina. Não digo nem né, o que é passado, digo como é de boa, né? e disse: não, eu estou buscando preço na boa. Bom, oh, mira, <coughs> sorry, bah, oh, mira, com com costa, não? De frustração, Estou buscando. Uau, não para se de no nada, nenhada, nada, tá dois brother, não não outro. São então, dois, dos dois tá muda. Na topo, outro, so, um, de outro bai cubo bom. Bom, abre, bom. Esse é um, digo, não, né? a mito é bom. Hada, abre, abre, abre, abre. Esse so, é um, digo, nesse, vamos com isso, a papia. Obo, suá, abre, abre, bom, bom. Esse é um, digo, abo abo frustra-me, doce doutor Papa. Agora bom. Me dá o nome do endereço assim Master, Abda, Master. Esquive endereço de nome do abo, amigo. Abo, amigo. Bom, Guarda pai. Mayan, mayan. Master! Seguindo se o dia, trampada vai, doctor. Ele é que aceita, doctor. Segue secretário. Bom. Não vai. Não. Ame. Ame. A bem, papa. Ame, que bon. bon. papa. Boa, que papa. Agora, guarda a mim, Mita, me te llame Doctor Papo Passe que eu, Manuel Manuel Doctor de Bom. Manuel Manuel Doctor Ami. Papa. papé Ah, porque papia. Hey. Amigo. La mi nombre Dibo. Bem papá. Aval bom. Boa amigo Amanda. Tito? Bem, Mimba den. Bye. Bo que tá Doc, doc, ame, a mim pra papia. Sim, vai bem pra papia, mas si, eu tenho um quita. Não, não, não. A mim que te, bo, paña, mita, si, abu, papia. Sim, quita a boca, me tacinha a boca. Oh! Bom, bom. Ela aqui, esta camisa. Queda na garçom. Cu. Não, mas tem um quita para o pai completo. Não! Ah, que papia! Papia! Sim, porque é papia, mas tem um quita para o garçom também. Cassom! Papapia? Sim, porque tem um quita para o garçom? Bom, bom. Porque é papia? Sim! Bom! Queda na joke botinho queita bot joga kita oh, oh, oh. joga que papel não porque papel se não Si kita bot não não joga papel bo bo a meia baixa de jogar baixa de jogar, mas a meia papel ela disse que ele que Doctor, by vai se você escolhe. Doc? King. Cake. Você escolhe papia? And school Dodd. Dodd. Dodd. Oh well, a I'm not time. High school? What did you do? a them. Back. Pap pap. No. Okay. Let's see, this see, back. What? Dá Bota Dá o que eu sei? Dá o Dá 26B, uh, yeah. que aí, digo bem, consulta, brother. Olha. A próxima eleição, que eu tenho? Ela decidiu que ela postou o mês como primeiro-ministro. Ela sentiu que tinha todas as qualidades para virar primeiro-ministro. E que? Ela sentiu bom. E este síndico é quase que é trabalha como primeiro-ministro. Que dia ela é força? Está dia com a mulher a reclamar que está mais rosto. Me está batalhada de dólar. Sim, sí. Dólar a postular asumir como primeiro-ministro. Sí. Ela é poder, passou a Deus do meu poder. Passou a mulher a reclamar que o dólar está mais rosto buena pidió una reunión con dólar. Dólar, um, Dios, por favor, cambia el aspecto de dólar. Porque dólar está fastioso, dólar está maloso. No son que mira dólar así ni. Dios, dólar te queda así ni. Pero Dios, papá siente que más bonita, pone un huevo pone, pone un huevo más, pone un rey te queda así ni. Pasó maloso mane, tamés pasando chupé, chupe. está bonita. Ato awe, ah, dólar, abingo su regla, não? Romana, um aplauso para dólar. O pene do dia, pertinta estimé. Eu sou da área de um bom recuerdo de dólar. Essa secretaria de se dólar está. Um, buraco de condição? Até E Amanda. É ponto não que está assim. Dólar. Um é, Para postular como primeiro-ministro. É ponto não. Dólar que mencou é por aumentar a população. Então, onde é, ponto, não, tá onde dia ponto que está forte dentro de é? dá de duro, das é grande. Dólar está a respeitar tu regra. Sempre é que está bem. dá o seu projecto na cristalizar depois de nove luna. Ainda dura anos na outro primeiro-ministro Muita a gente apoiar. Essa é forte. E não gosta de publicidade. Sempre está escondido. E quer tratar ora. Ei, o que é importante? E não depende de hacker pelanta. que você está. lenta com mente. Pensamento já é lenta. Está humilde. Está com a cabeça boa. Eita biba, drum cabeça boa. Eita mané, ler mais. Ora dólar, da traita e hora de placer. Eita 30 yen, salibaxi. Bota mira dólar que deportista. Tá. Sempre tem duas balas, um do Ora cabe um depois de meia hora, esta clapas um outro. E é tem boa maneira. Ora, meu rumo é sempre para. Uau, esta sina emocionada emocionante. Ora, vou brincar com carinho, carrinho, esta pira é grande de bobo. Então, é por emocionante como isso é chorar. Então, é com os que eu onde candidato não é forte, Ora, e que a sua idade de pensão que está a reforçar seu com Viagra e seguir atrás. <risos> Rubana, nosso próximo Primeiro Ministro. Aplausos. <risos> é só que que grita Viva <risos> Um amigo Uma amiga do topo outro passar a mim que um ginecólogo psicólogo ginecólogo psicólogo sí me que un ginecólogo psicólogo digo pues ahora no me puse a te mira loco antes ahora de entero entero de un lugar en la casa entonces yo viví, um, o último é para tu uma despedida tá? é e casar com a família na obi cerca vai vale. o um meu era muri a senhora vou ler isto ok nós pedimos turende aí hora para nós vai despedir de defunto me quero chamar tu amigo e conhecido para passar para dentro para tu uma despedida de de amigo e conhecido nós estamos tu uma opção tempo ah formourei nechi tá uma despedida de de fonto depois está a família na antiga mas de leu depois é uma na antiga Más seca depois com a família casar e o último tá despedida último não é um tá? que a limura, já? eu me forma organizada. Mas vou fazer uma forma organizada. Ok? Aí é a tu família, me. eu. Aí chega a hora para casar, chama eu. cata ai, ai, ai, ai. Ai, ai, Não vai Não vai Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Sí. Sí, pero no se va a ir con esa señora. No se va a ir con él. Ahí es que ahora comence a despedir. La boleta dice yo, sí, pero no va con él. Ay, ay, ay. No va con él. Sí, pero se va con él, sí, señora. Señora, el tipo cuando que papá va con él. Señor, mene, vamos a ir nosotros en la casa. A que eu trouxe na meu sangue vai cuidar. o Ei, Amigo, ora, ora não estava em casa. O que aconteceu com o meu meu Um estou me bom, só passa Ele a maneira, me porraia um galinha pero é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para te trazer para eu te o Pigueli, eu estou fazendo uma coisa eu também sabia que era emoção. Esse é o meu pedido. Um gaiega, um gaiega doctor, ele é um. Dr. Dr. Vendi a um minha a que aqui o mediu um problema, pisa, anto que pa aqui Por a pisa anto está o que é que eh, você hey, well, doctor, sistema sistema de bássia. sistema de bássia. de bássia. de Ele tem Ele um problema. Eu um, não tenho nada penas, mas eu tenho um dormir tá aqui. colo de bosque. Eu tenho um dormir aqui. Eu tenho um dormir aqui. Eu tenho um dormir aqui. Eu tenho um dormir aqui. Eu tenho um um dormir aqui. Eu tenho um dormir Eu tenho um dormir aqui. É uma operação do Dr. Bom, mas eu estou É está está Ele está a a não, não, não, a mim, olha que Abo por a Não, não, a mim, mira. Não busca, tu maneira, busca, dentro do laço, tu baita, tu camber busca, busca. Lá é um senhor, um werkster. Gente grande, cara. A Maria, abo por a Mirê, é pitadolo que não se perde. A não a Mirê, nada, nada. <laughs> Dange. Segui com chacoi. ah oh. pa pa Para que luz pegue Para pa, pa, pa o pura, o bien, uh -huh. Osa, a sua Para muito pura, meu amor A também, não noite doce. ducha O a mim A si mim que a luz quer acender Assim, assim é mais clava A mim nada mi A mim nada de suco Tem dentro de O é, te mais atender o go Codenso com hora de claridade, mas não está aqui mesmo, você está meu amigo. Tem aúco, você não. Você. Com a maioria, bia, está aqui, você está aqui, não está compreender. você está está grande de, verdade. de mas ao noite, me tinha um regalo para um endemúe, então me espera que ele caia na sua grada, no seu smack, então pelo ar de te dia ele não te miria mais. <risos> Se você é um regalo então um regalo eu que você dá para largo, não, para te miria, assim, seguro, manhã, outro manhã, outro outro manhã, me tinha seguro da mim que ora vou não te miria mais, vou tomar uma mas eu não um pido boca arriba Mas o você aco hobi como um endemúe, você a me fez tão orgulhoso de Deus, de como te fiz assim não imagina imaginamos tanco, kutur e yuna ku wardu nanse na arubaki, nanse ki karagu na wardu traha. sus e yune lota kana mo so bira mo so bo sa. Ei, bonota imaki na bu o ho so u amo tabi rore tabi Ei antu vosano, bo tingu wak, bo te bo tingu parte ko stai foto, bo so wak. de un possession fer, feru toke mucho talanta bien kana snake vou sair com o moço sei ei que ele luz me guarda mas com é com não Se não não moço vai um Eu também com cara leiga. Wakimbia, tem o doctor, eu não doctor, bisodoc, emucha E Quantas se aí,